Olá, meu nome é Leonardo Carvalho, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como você se cadastrar na Monetize. Tá? A Monetize é uma plataforma de produtos digitais e que vende também produtos físicos. tá? Isso é um grande diferencial de mercado, porque existem diversas oportunidades hoje em dia que o, além do produto digital você pode complementar com produto físico. Para você que trabalha com canal de nicho e é focado especificamente em produtos de nutrição ou produtos de sexualidade, é, a monetização é extremamente forte nesse segmento, então você pode complementar é, com mais um produto, uma linha de produtos físicos para você divulgar, né, promover em seu site. Em 2017 foi a melhor plataforma é, brasileira, extremamente confiável, é uma plataforma de pagamento. Tem uma vantagem que é o sistema de antecipação, que é fantástico, tá? que você, se você precisar adiantar uma comissão e, e fizer a solicitação na parte da manhã, na parte da tarde o dinheiro já entra na sua conta. Então ela tem muita agilidade. Acesse o link aqui embaixo na descrição que você já vai cair lá no site direto. Vamos lá pro o site então. Clica no link para a gente fazer junto. Então vamos lá. Essa aqui é a plataforma da Monetize, né? A Monetize trabalha com uma plataforma de afiliados. Disponibiliza produtos digitais para venda e produtos físicos também. Tá bom? Então vamos lá se cadastrar. Vou fazer com você aqui. Tá? Uma solução super confiável. Vamos entrar com os dados aqui. Essa aí você precisa confirmar o e-mail, né? Vamos acessar agora, nem foi confirmado. Uma plataforma agora a gente vai entrar, está totalmente zerada, tá? Então aqui, olha só que interessante. Você tem a plataforma que você tem um painel de controle aqui que você vê qual foi o faturamento do mês passado, é o saldo disponível, o saldo pendente. Como essa plataforma, como que é novo, está tudo zerado ainda, tá? O interessante aqui é que ao contrário das plataformas você consegue selecionar aqui o tipo de produto que você vai, você pode ser um produto físico ou produto digital essa é uma característica muito interessante então vamos lá esse aqui é a partir da do roda fama né? que são os produtos estão com alta então qualquer essa numeração que vai de 0 a 100 tá que é sem ou você está vendendo muitos produtos ele está aqui em destaque eles são os que estão sendo mais vendidos tá guia é, é, é de venda expressa é, né? negócio mais metafit fit tal e esses produtos todos são tem muito produtos da, da área de fitness e da área de sexualidade então vamos explorar aqui ó. aqui embaixo também parte de recentes, né, que são os últimos lançados, eles iniciam aqui normalmente com esses sete bars, a parte de suco detox, é bom explorar. Você pode tanto ver esses daqui que já estão sendo vendidos, ou seja, se estão aqui, estão sendo trabalhados de uma forma certa, é um produto que tem um super potencial, porque já está vendendo para caramba, e tem os recentes que são uma oportunidade de você né, começar a divulgar, ou seja, um produto que é novo, que tem pouca gente divulgando ainda, ou seja, tem menos concorrência. Você tem que definir sua estratégia. Vamos pegar aqui um produto, vamos ver aqui, ó. Vitanatos, vita, tá? Você tem a comissão aí de 139. Lembrando que as comissões de produtos físicos são um pouquinho menores do que as comissões de produtos digitais, né? Porque você tem questão da, da entrega. Então, vamos ver se está aberto aqui para promover esse produto. Ó, não faço spam. Ok. Aqui ele foi enviado. A, a monetize tinha... A grande maioria dos produtos, se você clicar, será automático, né? Vamos ver se a gente tem algum outro produto aqui. Robô da Loto, vamos ver isso aqui. Robô da Loto, 79 bars, você ganha comissão de 56 e tá? Esse aqui é um formato de curso, tá? vídeo-aulas, serviço de assinatura. Então você já tem uma bonificação aqui, premiação, tá vendo? Se fizer sem vendas, você recebe 300 reais. Enfim, você tem que dar uma olhadinha, tem que ler. Vamos promover esse produto, vamos ver se ele já está aberto. Proibido de fazer divulgação de, de outros afiliados. Parabéns se cabeça esse afiliar, ou seja, isso aqui já está aberto agora. Então, então vamos ver as URLs aqui de divulgação. Você tem é a página de vendas. Ó oh, gente, tem que pegar esse aqui. ó. Esse aqui é importante pegar esse link aqui. Né? Vamos clicar aqui só para já levar lá para a página. Vamos ver se a página de vendas é boa. Ó, tem um headline. Você precisa escolher errar 5 números para acertar 14 pontos na nova fase. Você já tem aqui ó, um vídeo de vendas. Um botão: compra agora. Forma de pagamento: um computador. Tem os comentários né, de pessoas que, que já consumiram. Isso é bem legal, bem interessante. Perguntas frequentes também. Então, ó, ela tem, ó, tem aqui ó, o senso de urgência. Na hora de sair, ele abre essa caixa para não deixar você sair, tentar fazer a retenção, tá? Então, por exemplo, mais um produto. Como é que você vai fazer essa divulgação? Tem outro vídeo que eu falo sobre isso. É, na verdade, você vai pegar isso aí e você gera tráfego. Seu papel como afiliado gera tráfego. Tá bom? Vamos ver se a gente tem os alternativas. ó. Tem a página de vendas. Isso aqui que é importante. Você tem uh, uh, várias URLs para você ter opções né, para trabalhar. Você tem aquela ali que foi a principal. Você... Preste atenção, você sempre tem que ter o seu código aqui. Esse código aqui é o que vai garantir que você vai receber essa comissão na venda. Tem a página de checkout, tem o check-out com desconto. Vamos dar uma olhada nesse aqui, como é que é. Ali o produto era com o um valor de 139. Aqui o check-out já é o valor de 125. Então assim você tem que sempre. É, Olhar isso aqui com muita atenção para ver se você tem algum tipo de desconto. que tem que chegar aos 10% de desconto. Vamos pegar um produto físico aqui para a gente também não ficar muito tempo aqui preso. Rala forma. Vamos lá. Produtos, produtos físicos por faturamento. Então você tem aí, ó. Uma, você tem produtos que são produtos né, de, é, de sexualidade, saúde e bem-estar. Tem aqui, ó. Produtos para também a produto do, do nicho adulto né quero pegar um produto nicho body, body fit caps isso aqui vende bastante Ó, você tem uma comissão de 40% né que é o padrão para produtos é, físicos então 199 você ganha 74 e 44 Vamos promover esse produto tá tem aqui a termo de afiliação Parabéns, então já posso começar a promover, deixa só eu carregar aqui as URLs para a gente ter uma noção. Esse, o legal disso é você ter, imagina se você já tem um blog de nicho, que você já fala, e já vende alguns produtos de emagrecimento, né? e você pode também oferecer produtos físicos. Né? Pronto, carregou. Então aqui você vai ter, na parte de mídia aqui ele fornece mídias para você é, poder trabalhar, que é bem interessante. Ah, tá vendo? você pode usar como banner, isso aqui já está pronto para você esse é um material a mais que ajuda né? para você que de repente tem dificuldade de trabalhar com imagem vamos vender aqui o, o, as, UR, vamos ver as urls são 17 urls né? então você tem a página de vendas, vamos ver a página de vendas desse produto vamos clicar aqui olha só headline conquiste o, o, o corpo dos seus sonhos você tem a foto bem legal do produto, página bem bonita. Botão chamativo. Você tem aqui a descrição da, dos benefícios. Compre agora, tá vendo? Com, já com as formas de pagamento de cartão de crédito, isso aqui ajuda. Você tem aqui também a destaque nas mídias. Fala do G1, do bem-estar, da R7. Né, das principais mídias. Isso aqui é bem interessante porque dá uma credibilidade e autoridade. Vencedor um número 1 um do Brasil. Tem um vídeo aqui, aí sim, tem um vídeo. Tem é, é, descrição das características do componente, né? Fala que tem registro não Disa. Aí você já tem a opção aqui de fazer a compra com desconto. Ó, um, po um pote sai por R$ três por cada um sai por 99 e cinco potes cada um sai por 79. Ou seja, você tem um desconto. Aí o produtor ajudando com um desconto bem interessante. Ainda tem isso aqui que ajuda, ajuda bastante, que é informando que pessoas estão comprando. Tem aqui um reloginho que dá, cria um senso de urgência comprar agora, ela tá, tem perguntas, dúvidas frequentes, mas não é bem legal. Ah, isso aqui que é, que é a parte que pra mim, é, é, eu acho que ajuda muito, vende muito, além dos depoimentos, são as partes que tem antes e depois, tá? Tem bastante, muitas fotos aqui, produto ótimo de trabalhar, tá? É só gerar tráfego para ele que ele vende, a página em si vende. Aqui tem a parte de campanha, não tem nada, vendas não tem nada. A vamos também conhecer o seguinte, você tem aqui a parte de produtos, ele vai listar, aqui como a gente tem meus produtos, né? Ó, já lista aqui o que, que você está habilitado para vender, enquanto você não recebe a autorização dos outros, tá? Você tem as suas compras, você pode também fazer compra de produtos. A parte de vendas. Aqui sim, a parte de antecipação, você tem uma, uma série de relatórios, que aqui não adianta a gente entrar, porque está zerada a página. É a solicitação de reembolso, né? E de rastreio. Ó, se você for um produtor, você tem a solicitação de afiliados aqui, recebidas e enviadas. Uma série de relatórios, parte de desempenho, né, a origem das vendas, você pode fazer teste A-B também, ou seja, essas ferramentas são bem interessantes Para você testar o que está funcionando mais Você consegue fazer isso através de outras ferramentas também, que são as ferramentas de e-mail, de e-mail marketing Mas é sempre bom você contar com ferramentas aqui que você possa usar Aqui não vai ter período, não tem nada Mas você pode ver como é que está é tá indo o desempenho de vendas do seu produto Está ferramentas também aqui, ó, automação de leads Tem a parte de URL também, que é um encurtador então, coisa legal, tá? Cara, a ferramenta é fantástica. Se você não trabalha com ela ainda, assim, eu recomendo muito você trabalhar, porque é a ferramenta que, ela, ela converte muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aí deixa, um, deixa um joinha lá e se inscreve no canal. E assim, você deixando seu like, você ajuda a ferramenta a mostrar esse vídeo com maior frequência para ajudar, tá ajudando vocês aí a dar os primeiros passos como afiliado. Se você não clicou ainda na descrição, clica lá que você já, já vai cair direto na página de cadastro, vai facilitar muito aí o seu o seu negócio. A estratégia de produto físico é uma estratégia que as pessoas têm menos bloqueio para fazer compras. Elas vão comprar e vão receber em sua casa, ao contrário do produto digital, que tem muita gente que tem resistência que não entende ainda que é um produto digital. Vale a pena fazer o cadastro nas três plataformas, que é a Hotmart, a Monetize e a Eduz. Eu vou deixar o link aqui embaixo das três para vocês fazerem o cadastro. E tem mais uma surpresa que eu vou deixar também, que é uma nova ferramenta que também promete ser uma ferramenta de alto impacto é, que vai revolucionar o mercado. Vou deixar o link, você clica e já se cadastra. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.